Conheça a medieval Igreja Nossa Senhora do Loreto. O Loreto é um dos centros de peregrinação mais importantes de Praga. Na parte central do claustro, encontra-se uma réplica da Casa da Virgem Maria. A origem do Loreto data de 1626, embora o edifício tenha adquirido seu aspecto atual apenas décadas mais tarde. Casa da Virgem Maria esta casa é uma réplica da suposta casa onde aconteceu a anunciação à Virgem Maria. A casa original está em Loreto, Itália. Na arquitetura, se destacam as esculturas e relevos das paredes exteriores. A casa da Virgem Maria é o ponto mais importante do Loreto e é o motivo da construção do claustro e suas capelas. A construção da Santa Casa começou em 3 de junho de 1626. A mais conhecida das capelas do Claustro é a Capela da Virgem Dolorosa com a estátua mais antiga de todo o complexo, uma piedade gótica da primeira metade do século XV no seu altar mor É um edifício típico de estilo barroco, com o interior em marcante estilo rococó. O Tesouro de Loreto. Os bens doados ao Loreto formarão a base do Tesouro de Loreto. Também possibilitaram a construção de uma joalheria no térreo por volta de 1683. Os objetos do tesouro de Loreto depositados na joalheria datam geralmente dos séculos 17 XVII e 18. A peça mais antiga é um cálice de 1510 e o objeto mais. Famoso é uma custódia de diamante chamada Sol de Praga. Esperamos que tenha gostado de nosso vídeo. Curta e compartilhe por favor. Abraços fraternais.